Salve, assadores! Hoje o sábado na brasa é para os amantes do fogo de chão. Bora lá com a sábado na brasa. De hoje nós vamos falar então do nosso novo lançamento aí de 2021, nosso espeto de fogo de chão, tanto no modo para cordeiro e quanto também para o próprio fogo de chão, a costela de fogo de chão. No desenvolvimento desse espeto, a gente pensou em tornar mais fácil a vida do assador de fogo de chão. Então a gente criou um espeto leve, fácil de transportar, fácil de virar o costelão ou fazer a, a virada do cordeiro, para na hora do fogo de chão, na hora que está fazendo aquele assado, a gente deixar de forma mais fácil para realmente deixar que o assador aí não sofra tanto na hora de fazer esse fogo de chão. Bom, e o grande segredo do nosso espeto... Além de fazer um espeto leve, fácil de transportar, né, fácil de virar, está na base dele. Então a base do nosso espeto ela tem aqui regulagem de altura, tá? é bem fácil de movimentar, só precisa pisar aqui, a gente tem uma cizinha aqui que a gente pisa, então a, alivia o peso na hora de levantar o cordeiro ou o costelão. Ele tem a regulagem aqui de altura, de inclinação, né? se vai assar o costelão às vezes a gente assa mais de pé, mas o cordeiro principalmente a gente assa ele mais deitado, então ele tem três regulagens de altura. O espeto tem duas versões, uma para quem vai fazer no, no piso, no, no piso bruto, né? Que aí nesse caso, principalmente no caso do cordeiro, vai precisar colocar essas hastes de apoio, que é para evitar, né? Quando a gente vai fazer a inclinação para cá, deixa eu virar aqui, o espeto vire, né? Então a gente tem essa haste, vai parafusar ele, tá? Vou puxar de volta aqui. Olha como é leve de mexer. Vai parafusar e vai evitar que o cordeiro, tome para frente. No caso do do piso na terra mesmo, a gente tem esses grampos, tá? Para evitar que essa parte aqui também ela atrapalhe, então. Ele vem grandes, só vai lá e vai prender né, nas quatro nas quatro hastes aqui, ó, e dá aquela fixação no no espeto. Bom, aqui, ó, prendi os, os quatro pregos aqui e mostrar para vocês como que fica resistente, tá? Sem risco de ó, fazendo força aqui, ó. Claro que isso vai depender do tipo de, de, de piso que tu tem, né? O tipo de chão, se for areia ou terra se ele for firme. Se for firme, ó, só com quatro pregos fica bem resistente e não tem perigo de cair o, o costelão ou o cordeiro aí no fogo. Então, a base ela é universal, ela vai servir tanto para o espeto de costelão quanto para o espeto de cordeiro. Então, o assador, na hora da compra, ele pode comprar uma base com os dois tipos de espeto. Então, vai de opcional. O espeto de cordeiro, ele tem vai girar, entendeu? Para a gente conseguir assar dos dois lados o do espeto. Né? Inclinou aqui, vai assar, precisar girar. Girou bem fácil embaixo aqui ele tem uma trava para a gente evitar que o cordeiro dá essa jogada aqui, né? Prendeu, vai ficar firme e não vai, não vai girar. Bom, e aqui a gente tem a regulagem de altura para baixar e subir o espeto né? de acordo com o tamanho. E aqui ainda por fim, a gente tem aqui um sisteminha para guardar o espeto. Tá? Que é a hora que finalizou o assado, recolhe o espeto. Encaixa aqui, fechou. Dobramos todas as alças dele, está aqui. O espeto ele fica fácil de levar, né? para qualquer lugar, não vai ocupar muito espaço, tá? Fácil, assim, não vai perder as peças, porque ela está toda inclusa no mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o espeto e costelão, também é bem simples, mas vou mostrar aí os detalhes aí para vocês. Bom, no no espeto e costelão a gente tem a opção aqui de virar o espeto, né? Tanto para dar aquela virada na hora, no final da costela, né? Traçado os dois lados por igual. Prendeu, vai girar também. E em cima aqui ela já tem uma abertura, tá? Essa abertura tem uma corrente aqui para fixar. Vou soltar a corrente aqui. Tá? Então vai abrir, fechou, tem aqui. Vai perfurar a carne aqui para dar fixação, não ter perigo de cair a costela, tá? Prendeu, aqui ela tem essa corrente pra gente amarrar aqui o espeto, não, não precisar usar nenhum arame, tá? Vai pressionar aqui, não vai ter risco de abrir. E aí é só encaixar, tá? E fácil. precisar inclinar, como a base é a mesma, tá ali, dá pra fazer o costelão mais inclinadinho aí, garantindo aí o assado. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso sábado na Brasa. Falamos sobre fogo de chão. Tamo junto, nos vemos semana que vem. Valeu!